Foi! Foi! Nossa! Capoeira! Foi? E aí, gangue do mal! Você viu um cara que falou que isso aqui é... Como é que o cara comentou lá? Você viu esse comentário aí? O cara faz chifrinho, chama a mulher de piranha e Eu vou... chama os outros de gangue do mal, ó! Tô fora! Ah! Tô fora! Tchau! Vai com Deus! Deus acompanhe! acompanho aí deve ser aquele cara que chama a mulher de meu amor e trai, né? Bate na mulher... Não, pode. pode contar a historinha? Não Gangue do mal, tô com a historinha aí Rapaz Cacelo. Mas ela não quer deixar Eu conheço a cara dela, né? Essa ela não quer deixar eu contar não Eu vou então, contar então, a sua Enquanto ela não deixar eu não, vou contar outra, hein? Tá bom? Mas vamos lá Esse eu não vou poder falar muito não Porque é grandão esse vídeo aí, não foi não? Ficou hein? mais ou menos Tá é. O vídeo do freio a disco traseiro Pera aí, Garrett. Freio a disco traseiro Vai ter que dividir em uns dois, três Porque ele ficou 45 minutos, hein Bem explicadinho Padrão, hum. bidu, Cuidado Detalhadinho Cuidado, hein, meu Pelo amor de Deus Se você não souber mexer com solda Essas coisas, não faz, bicho Ou pede pra alguém tem um amigão lá pá. Pode ser aquele amigo lá que você já sabe Paga uma soldinha. Ou paga. Talvez vocês já tenham a ideia aí, ó. É. Vai sair baratinho. Ah, eu esqueci de pegar um, um... Mas é no próximo vídeo. Vai dar tempo de eu arrumar. Tem que pegar uma foto da pinça de freio. Três vídeos, velho. Dois, Vai... três vídeos. Vai ser uns dois, três vídeos. Porque ficou 45 minutos. Eu não vou colocar um vídeo de 45 minutos, né? Que eu também não assistiria, não. Tem uns aí de 20 e poucos aí que eu já não gosto muito de assistir. Tá bom? Quero mandar um beijo pra quem? Não vou falar muito nesse não, porque... Ó... Ah, os adesivos. Tom adesivos. Procura esse menino aí, se você quiser fazer adesivo, faixa, banner. Se quiser fazer, ele faz. Tom adesivos no Instagram e no Facebook. Tá bom? Ó, voltando no negócio do vídeo aí, não atrapalha. Voltando <risos> no negócio do vídeo, presta bem atenção que envolve segurança, hein, meu? Pelo amor de Deus, Faz direitinho, senão vai cair a roda pra rua aí. Depois vão me culpar, hein? Faz direitinho, que não tem eu não. Todos os carros meus que eu uso. Beleza? O que mais? Fala que meu celular deu pau. <risos> ah, verdade! Tem um monte de gente que me pediu pra mandar beijo aí, ó. Eu tinha marcado mal o celular. Mostra mais de frente. Chora. Tudo quebrou. Não dá. Quebrou. Aí não o Tote não funciona. Deu ah. piripaque do Chaves. Todo destruído. Acabou com a carreira. Vou juntar um dinheiro aí e vou comprar um. Doze <risos> vezes na Casa Bahia. <risos> que idiota! <risos> Não aprova nem. Ah. Mas tá bom, a vida vai mudar. Tá bom? Mas Não pode fazer frio, o cara falou. Isso aqui é tudo da introdução, né? Gente fala é hardcore. Hardcore, ok. Antigamente eu pintava um ele preto. Ele um é, truxo. conta suas histórias. Agora? Nessa que você vida, pintava gente. unha de preto, que você usava bandana, que você usava um CD pendurado. Não, não assim, o CD pendurado no eu pescoço! Que over, over, eu um Eu não nego nada do que Só que bosta. Meu pai! Mas eu era feliz, eu sou ainda feliz. Eu vou vir com umas historinhas agora sua. Você vai ver essa coisa? Deixa vez. eu contar aquela lá. Conta, bicho. Não, agora no não. Na próxima. Na próxima eu vou contar. É bom, hein? É. Tá bom? Chega! Boa! É, Chega! Chega de fala! que mãe. É, é Show. isso! Tchau! Tchau! Fica com Deus! Oi, tudo bom? Pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Agora eu vou gravar para vocês aqui sobre o freio a disco traseiro para Gol Quadrado, certo? Esse freio aqui, é... não se aplica só em Gol Quadrado, tá? Eu já fiz no meu Chevette é o mesmo sisteminha, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos. Então é o seguinte, ó, deixa eu explicar. Esse eixo aqui é o eixo do carro da minha mulher, certo? O carro dela não vai usar freio de mão a cabo. Vai usar freio de mão hidráulico. Certo? Então eu vou usar essa pinça aqui. Ó. Essa pinça aqui é aquela pinça que. Original de gol quadrado mesmo, a da frente. Como o da frente dela eu coloquei dos golzinhos mais modernos, que essa pastilha aqui ó é um pouquinho maior, sabe? Aí eu vou usar essa mesma atrás. Por quê? Porque é hidráulico. Se não, tem que usar aqui ó, tem umas pinças que tem um sisteminha que é uma molinha aqui, ó. Eu vou no, no ferro velho e vou arrumar uma fotinha. Ou vou gravar um trechinho, aí eu, corto, eu peço para minha mulher cortar e coloco o trechinho. Aqui tem um, uma molinha que é onde você adapta o freio de mão a cabo tá bom como eu vou usar hidráulico vou usar esse aqui mas a ideia é a mesma tá Pra mim chegar até isso aqui eu fiz um monte cara um monte um cinco para chegar aqui tá aonde eu vou explicar pra vocês agora eu postei lá no meu Instagram e no meu Facebook que ah não até no primeiro vídeo aí do canal aí não sei quem acompanhou eu, eu prometi que eu ia postar um, um... como fazer freio a disco gastando menos de 200 reais Tá aqui, ó. tá? Por que, que vai gastar menos de 200 reais? O que, que vocês vão precisar? Um par de disco dianteiro de gol quadrado sólido. Tá aqui, ó. Esse meu aqui, ele não é usado, não, tá? É porque ele enferruja mesmo. É o sólido. Isso aqui, aqui onde eu moro, não sei onde vocês moram, mas onde eu moro, custa 38 reais o par. Os dois, 38 reais É muito baratinho, tá? Eu fui no ferro velho esse tempo atrás aí, que eu comprei um pra fazer no meu Chevette. Eu paguei 120 reais no par de pinça. É o que vocês vão precisar. O resto é mão de obra. Tá? Um par de pinça usado eu comprei do Tempra. O Tempra tem o sisteminha. Tempra, Brava, Cadete GSI, Golf, Citroën, uns carrinhos da Citroën, aquele... Aquele que é um cumpridão, assim, grandão... Parece um... Parece uma piruinha... Assim. Eu esqueci o nome do Lazarentinho lá... Todos esses tem um Sisteminha embaixo, tá? Tempra... Brava... É... Marea, tem... Cadete GSI... Aquele Corsa GSI tem também... O Sisteminha embaixo... É... Vocês viram aí, né? Como é que é o Sisteminha... Tá bom? Então eu comprei isso daí, eu paguei 120 reais no par, tá? Dá uma choradinha que os caras fazem precinho bom. Porque ninguém quer isso aí, só nós. Que gostam de mexer com carro velho, tá? Então vamos lá. Falei o que vai precisar agora aqui, ó. Esse ficho aqui do carro da minha mulher. O que acontece? Ele tá desse jeitinho aqui, certo? Vocês vão catar um martelinho e tirar essa tampinha aqui. Certo? Eu, ó. Dá pra fazer com o eixo no lugar também, tá? Quem quiser fazer. Com o um eixo no lugar, dá pra fazer. Mas eu prefiro tirar. Que é três parafusinhos de cada lado. Esses três. Aí vocês vão soltar aqui o, o freio, né? O, os caninhos de freio. Soltar o amortecedor ele desce inteiro. É bem facinho de, de desmontar. Tá bom? Deve ter no YouTube aí, uns caras que ensinam a desmontar. Aqui, ó. Vai ter uma cupilhazinha. E um outro parangulezinho aqui. Vocês ranca a cupilhazinha com alicate, eu deixei mais... Meio pré-desmontado aqui para poder ser rapidinho. E aqui é uma porquinha 24. Vocês tiram a porquinha. Certo? Tirou a porquinha. Só não liga pra bagunça, hein? Vocês sabem que eu sou um bagunceiro do caramba. Mas eu me encontro na minha bagunça. Quem é organizadinho, beleza. Mas eu não consigo. Não consigo. Já tentei ser organizadinho, mas não vai. Aí vocês vão arrancar aqui a panela, certo? Eu vou deixar aqui que nós vamos tirar dela. Isso aqui é a panela, esse aqui é o patinho. O que, que vocês vão fazer aqui? Vocês vão arrancar a ponta de eixo aqui. Ó. Eu já deixei solto também, tá bom? É umas quatro parafusinhos, 15 que tem aqui. Ó. Vocês vão arrancar, certo? Eu já deixei soltinho, pai rapidinho. Soltou os quatro parafusinhos. Pessoal, seguinte, hein? tem outra coisa também que eu queria falar, deixar bem claro Esse vídeo vai ficar grande hein? Que Eu quero deixar bem explicadinho Só que eu quero deixar uma coisa bem clara ó. Isso aqui é freio, tá? Aqui nós estamos falando de segurança Então, se você achar que você não sabe soldar Procura alguém aí que tenha mais experiência Que entenda mais de, de adaptação a gente gosta de falar adaptação, gambiarra, eu falo gambiarra, adaptação, os dois, não tem problema não, não ligo, não fico ofendido de falar gambiarra, tá, alguém que tem um pouquinho mais de experiência, que aqui a gente está falando de segurança, hein meu, eu não quero ser responsável de, de, de, de, de nenhum acidente não, então presta bem atenção, se quiser fazer realmente, assiste o vídeo um monte de vezes aí para você entender, tá, eu vejo um monte de, de vídeo aí. Só que os caras colocam a pinça do. Cata o kit do Golf traseiro, Golf passat alemão. E põe aqui. Aí é simples, né? Porque daí ele já vem o um sisteminha aqui, ó. No, na ponta de eixo é tirar um e pôr outro. É esse daqui não, esse aqui é fabricado. E do Golf você gasta lá uma graninha boa. Os caras pedem aí 700, 800 pau no kitzinho. Isso aqui não vai gastar 200, tá bom? Então vamos lá. Arrancamos aqui o patinho, né? Soltei os quatro parafusos. Pede, ah, voltando no assunto. Pede ajuda para alguém aí, tá bom? Para poder auxiliar vocês. Ranquei o patinho. Eu tenho a ponta de eixo, certo? Tá vendo esse montoeiro de furo aqui? Ó? Esse motor de furo aqui é para mim poder chegar onde, onde eu estou explicando para vocês. Isso aqui, ó. Vocês viram no vídeo anterior como é que puxa a ponta de eixo para frente, né? Então, ó o tanto de furo que eu fiz aqui para mim poder aprender a fazer. Certo? Temos a ponta de eixo, certo? O que, que eu vou fazer? Ranquei o patinho, eu vou parafusar essa ponta de novo, certo? Ó, como essa ponta de eixo ela foi puxada um pouquinho mais para frente, eu ainda não soldei, mas você pode esse parafusinho que faltar aqui, você pode dar um pinguinho de solda. Eu não vou dar. Três parafusos, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que segura bem, tá? quiser dar uma pontinha de solda por segurança pode dar então eu volto aqui na, na ponta de eixo parafusar la de novo aqui Nós vamos precisar fazer aqui Deixa eu pôr de roupa não cair o rolamento Ó, na minha opinião Essa é a parte mais difícil De fazer esse freio Que é fazer um cubo Nós vamos fabricar um cubo Porque o do Golf lá, por exemplo Ele veio o cubo já, né? você só põe o disco, aqui não, nós vamos fabricar na minha opinião, é a, a parte mais difícil disso daqui tá? eu vou colocar esse a panela aqui de volta só para vocês entenderem direitinho só para vocês entenderem onde eu quero chegar, certo? o que, que nós vamos ter que fazer? em cima dessa panela nós vamos fabricar o cubo dessa panela, tá? o que, que nós vamos fazer? você vai catar o disco lá, lembra né? o disquinho sólido e esse vai parafusar aqui, ó Pelo menos dois parafusos, tá? Para ficar bem centralizadinho Ele é ao contrário Ó Por isso que eu tô falando Presta bem atenção Parece complicado, mas não é não Só é um pouquinho trabalhoso Você coloca ele aqui ao contrário Certo? E aí você vai vir aqui por baixo, ó E vai marcar, mano uma canetinha, tá? E vai marcar aqui, ó, fazer o risquinho do cubo. Vai girando e vai marcando. Essa é a parte mais complicadinha assim, que eu acho na minha opinião, certo? Beleza, marquei, vocês vão tirar aqui. Puta, não marcou legal, hein, Não, deu pra ver mais ou menos aqui, ó. Aonde que tá marcado, ó? Aqui, ó, dá pra ver, ó. Aí eu marco por cima, Certo? Ó. É porque o disco é preto, tá pintadinho de preto. Eu deveria ter tirado. Mas tá dando pra entender. Certo? Ó. Tá dando pra ver, não sei se é na câmera Tá dando pra ver legal Mas é mais ou menos aqui Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Cortar isso aqui esse aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho Eu já fiz de dois jeitos Vou ensinar vocês dos dois jeitos Eu já peguei uma broquinha 4 milímetros Essa aqui tá quebrada Deixa eu pegar um Ó, Essa aqui é de 4mm. Mas eu já peguei uma de 3mm e fui furando aqui, ó. Certo? Tem que ter paciência, pessoal. Não é muito facinho, não. Essa é a parte mais difícil, tá? E eu fui furando tudinho aqui. Vocês têm que cortar um pouquinho menor, tá? Ó. Da onde vocês marcou. Por quê? Porque tá por fora. Que, que a gente. Qual que é o intuito aqui? É fazer esse disco encaixar aqui dentro. Vocês já vão entender. Calma aí. Fazer um cubo para esse disco encaixar aqui dentro Certo? Como eu fiz Fui furaninho aqui, ó Furando, furando, tudinho Um furinho do ladinho do outro Quatro, Com a, a, a broquinha 3 Depois eu... Vocês vão achar que eu tô ficando louco Mas é isso mesmo, dá trabalho Depois eu catei uma broquinha 5 E fui no mesmo furo para eles ir até separar Beleza Esse é um jeito Aí depois vocês vêm aqui com a flapzinha Com o disquinho de acabamento E, e dá acabamento Outro jeito, qual que é? Vocês vão pegar a lixadeira E vir aqui, ó Cortando Sabe? Até cortar Até separar Outra maneira Se você estiver com um dinheirinho sobrando Mandar num torno Vocês levam essa, esse negócio aqui A panela e leva o disco e falo, ó, quero que você corte aqui Até esse negócio encaixar aqui dentro Aí se você tiver um amigo torneiro Ou se o torneiro da sua cidade cobrar baratinho tal Eu não sei de preço porque eu nunca fiz Eu sempre fabriquei, certo? Deu pra entender aqui? Agora, parece receita de bolo Eu tenho um aqui pronto, certo? Ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Ó, isso aqui eu fiz furado, ó Tem até as marquinhas das brocas Isso aqui eu fui furaninha Chegamos aqui Entendeu? Pá, pá, pá Chegamos nisso aqui Temos um cubo Temos um cubo Deixa eu só prender ele aqui rapidinho Cadê minha porta? Temos um cubo Entendeu onde eu quero chegar? Ó, o disco Encaixou aqui Temos um cubo com disco, certo? Que, tá vendo esse furinho aqui, ó? que na frente não tem o um furinho aqui para prender o disco Fiz atrás também O que, que vocês fazem? Vocês colocam o disco aqui Certo? Coloca dois parafusinhos para centralizar ele para ele ficar bem centralizadinho Teto. Pessoal, o difícil é começar a fazer Depois que vocês começarem a fazer Vai fluindo, entendeu? Vai fluindo e vocês vão fazendo E já era O importante é economizar E a primeira vez que eu fiz aqui Eu demorei 5 dias pra fazer Agora eu faço tudo num dia só Opa, bati no fio da câmera aqui eu Faço tudo num dia só Beleza Aqui, marquei vocês parafusou aqui Marquei Furei com uma broca 5 Fiz uma rosquinha M6 Aí Vocês pegam um parafusinho M6 Assim, ó Igual da frente lá, sabe? Que vai preso lá na frente Que prende o disco Coloca aqui Olha os cachorros Olha os cachorros É cachorro, hein? Misericórdia Mas tá bom Ó Certo? Ah, tá escutando o gato? O gato aqui de cá tá no silvio Tão louco pra dar uma furadinha no gatinho aqui de cá Vai ficar trancado lá dentro Aí você fica tudo chamando aqui pra dar uma namorada Ó Certo? Prendeu Aí você já pode tirar esses dois parafusos aqui fora Eu não vou tirar não, vou deixar aqui, senão vai demorar muito Temos o um cubo com freio, ó. Oh. Acho que minha mulher tá chegando aí, certo? Temos o corpo com freio, Mel?